fala rapaziada? E aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli Estou aqui com o Rotaro. Ele me acabou de me chamar com uma pedra-chave aqui, mano. Vamos fazer... Vamos fazer uma Gnomecam que faz 750 mil anos que eu não faço. É uma pedra-chave 6. Rapaz, personagem novo. Pedra antiga, mas que faz muito tempo que eu não faço. Jesus, mano. Vamos, vamos ver o que, que vai dar aqui. Ele tá, ele tá jogando de out. Ele tá jogando com o Guerreiro Tanque aqui. Vou tentar só não fazer a cagada, mano. Eu, eu, eu, pelo que eu me lembre, isso aqui ainda dropou uma montaria. Ainda no, se a gente tiver sorte no último boss. Beleza. Tá, vamos tentar. Vamos tentar dar gás. É bom que a gente já vai botar o nosso DHzinho à prova, né, velho? Vamos ver como é que a gente vai ficar a questão de dano aqui. Comparado com essa galera... Que já tá tudo full build, tudo. Para impedir meu pai Nossa, aqui era montaria, já errei. E aí? Ah, se é aquela sorte, parte do. Alada Eu gostava dessa dungeon aqui, querendo ou não, não, mano. Ui! Calma aí que eu tô relembrando o bagulho do DH. Faz uns dias que eu não jogo com ele. Ah, eu acho que eu já fiz cagada, hein? Vou dar uma caçadinha aqui. Calma, eu tô relembrando, manos. Mesmo sem lendário, sem nada... O Danilo entra, né, cara? Nossa senhora, que delícia, cara! Vou dar um... Big damage aqui nessa galera Tá ah, porra! Mano, é satisfatório demais jogar com essa classe. Eu abri uma votação aqui no canal, lá na aba comunidade, pra vocês votarem qual classe que eu ia jogar, Eita, né, manos? DH de tá ganhando hard. Necessário. Está longe demais? E bosta. Estoura logo! Saneamento necessário Sensores recalibrados Níveis de toxicidade imensos detectados Nossa, tomei um bagulho aqui que eu nem lembrava Tomei algum frontal Ok All good, all good O, o guerreirão é o Rotaro, tá, manos? O rotar Esse cara aqui, velho, que tá jogando comigo aqui nessa dungeon. Ah, mano, eu não, pai. Ele tem um xamã, mano, que é insano. Ele tem um xamã muito brabo. Saneamento necessário. Estou forte alcance. Olha, olha a mobilidade dessa classe aqui. Não tem como, né? Muito da hora. Todos os vídeos que eu tô fazendo de DH aqui, eu tô, eu tô me divertindo muito. Porque é muito forte, velho. Muito... Saneamento necessário. Não tem um alto. Sensores recalibrados. Níveis de toxicidade imensos detectados. Um Big? Deixa eu dar uma caçada nesse cara aqui? Nossa, tô meio atordoado, velho. Sacanagem, é mano. Amigo, Não, me deixa sair. Saneamento necessário. Eu não lembro se aqui puxava os bichos para poder fazer ali atrás. Eu acho que puxava. Saneamento necessário. Preciso chegar mais perto. Olei. Tô jogando meio quieto aqui que eu tô tentando não fazer tanta cagada, mano. Tô tentando jogar sério um na... Boa. Agora, de esse boss aqui é engraçado, velho. Porque tem que ficar dançando, tá ligado? Vamos ver se eu não vou cagar. Tem que ficar rodando junto com o robozinho e batendo nele. A gente que é de Emily, a gente tem que ficar no robôzinho mais de perto. E os caras que é... foda o meu raio ocular, né? Como é que eu vou usar um raio ocular? Ah, o robôzinho tinha que chegar ali. Ok. Que a luz me conceda forças para ser um desafio digno. Erro. Mobilidade comprometida. Também tá de boa, a galera tá com bastante dano. Ai! Se o robôzinho sujar, a gente tem que, tem que limpar ele. Rapidão. O bom é que essa... Nossa, o meu single target tá zoadaço. Ó, tá vendo? O robôzinho coisou. Aí tem que limpar ele, tem que... Liberar ele, porque... Senão ele cara enraiza a gente, aí enraizou, acabou. GG, deu bom demais Caralho, velho O dragãozinho bateu 15.6k Apenas O pior, sabe o que é, mano? Que fazer essa mítica aqui Tá me batendo uma saudade de fazer mítica E essa época aqui era muito boa de fazer A gente não sabia Eu tô meio injuriado das masmorras de Shadowlands, cara agora vai ser muito bom. Próxima expansão, Parece dungeons novas. De é Khan, de rota. Ambientação nova, tá ligado? Parece Isso vai ser vai massa. estudei aí ah, eu interromper Não foi. Não tem um alvo. Vê como é que esse maluco tá equipado já, véi. Eu não consigo Parece ver o tem um 252 Tem algumas paradas 278 Tem algumas mecânicas que eu não lembro muito bem não Vamos tentar ir no dano bruto Esse robô aqui começa a rodar Nossa senhora Não, sai! Ai, não consegui dar dash Nossa, agora ficou bom <risos> tô... Engraçado é que eu tô full concentration, mano. Nossa, os, os caras bateram nesse pack aqui, hein. Irmão. Nossa, quase que eu dei o dash nos bichos que não era pra pular. Vou dar salva view aqui Coloca essa parada Nossa, interrompi o um cara na hora, boa Vou deixar minha transformação pra hora do boss, velho Acabou minhas energias Energia que chama, né? Ah, bonecos de teste! Vamos pintar o asfalto de vermelho! Ah, vamos dançar! Nossa senhora! Aliança, vale Dané! Se arrebenta! Que aluja, -se a luz me consiga fora! Sobre Vem logo dar um gás aqui! Ah, interrompi junto com o cara. Preciso chegar mais perto. Eu vou atropelar. Vamos dar uma turbinada aqui. eu lembro mais ou menos, mano. Cara, esse dragão tá bate. Mano, os gnomos não vão mais incomodar. É isso. Eu desativarei o nodulo. Tentei stunar pra ver se funcionava. Tome cuidado. Parece que a máquina de guerra do mecânica... Pô, Aparentemente... Meu Deus, eu não lembro o que é esse ceifador de almas, guys. Preciso de um alvo. Caralho, o, dono, o dano que eu tomo dessa parada. Nossa, sair de... Um alvo. Sai de Eu perto que aquela explosão um ali um era pesada muito que mão tão Vem, Tamo bem, tamo bem Vem, Ai, que isso Eu não consigo desvencilhar, que sacanagem Destonei Dona em área Dá uma caçada aqui, só de brinks o colar, agora vai cantar, hein Esse grandão é forte, velho. Eu tô com alguma parada aqui que tá fazendo cair um raio, mano. Toda vez que eu bato nos caras, você repara que tá caindo um raio na, na cabeça de um. E é forte isso. Está longe demais. Nossa. Salva, viu? Ai, bati no single essa skill que joga um bafo Olha a facilidade que você consegue trocar de pack, né, mano? Você tá batendo num pack com DH, quando você pula no outro... essa mecânica que eu lembro mais ou menos também que tem que você pega parada você tem que sair levando que o meu Eita, rapaz o cara tomou uma pedrada ali <risos> essa, essa pedrada é meio triste ou foi ah eu acho que nem foi pedrada foi frontal desse bicho aqui Vamos um frontalzinho que ele tomou de leves e... Caramba, eu tô bobo de ver como é que ele se bate... é, olha, ele tá batendo pra caramba com um sopro de fogo, velho. Que a luz me forças para ser um desafio de... Tem que levar os bagulhos nesses... para Pra ajudar eu a matar. daqui um... <risos> Isso aí tem que estacar. Boa. Parado. Preciso chegar mais perto. Para Quem tá marcado tem que levar esse bagulhetinho ali nos postes É, eu lembro, vi, tá pensando que o pai não lembra aqui no meio. Eu fiz bastante isso aqui. É que aí o, o raio ajuda a gente a matar os adds, tá ligado? Ó, oh, isso aí tem que... Isso aqui tem que se junto, é muito dano. Ai, ah, tomei pedrada. Hum. Putz... Não vi a pedrada, véi. My bad. Boneca, o boneco tem mais mobilidade no jogo. Pra poder escapar da pedrada tomando pedrada. Caiu o tre... a primeira gestura, né? Olha, esse chocão tem que estacar, dali. Achei que o dragão que tava dando dano era o mesmo que era o healer, mas são dois. Tem dois aqui realmente. Não sei se eu posso dar release. Eu volto lá na base. Muito mob. Vai os que é não, tem que fazer a mecânica. Eu, eu trollei esse boss aqui, eu trollei. O bom é que no último boss ali, se eu fizer direitinho, tem a mecânica de poder ir o lá pegar o um orb, é né? No... Com os Ei, agraram aí. A máquina vai voltar ao terminal para recarregar. Chance de desativá-la e obter o código de acesso. Quem? Quando desligou a rede de energia, o mestre faz tudo super xispa transformou em caça o caçador. No esplêndido, Vila! Não deixe de incluir um trecho sobre a minha bravura impedida. Os leitores ah. merecem saber que eu não sou só mais um gêniozinho incrível. O Mogazinho tá da hora, hein, rotar. Precisa vir por aqui? Será? Raizadaço. Receba meu raio ocular enraizado. Está longe demais. Cara, que classe, meus amigos, que classe. Eu não sei porque eu não jogava com isso aqui antes. Não tem um alvo. teve vê que minhas skills nem chegam a usar as três barras. Tadinho de mim, cara. Tamo bem, tamo com 20 minutos. A gente já matou um boss ali. Matamos dois boss, tem 20 minutos. Nossa, vai dar safe. E lembrando que essa é uma pedrinha 6, tá? Cara, fazia muito tempo que eu não vim aqui, velho. Eu tô gostando bastante. Nossa, e já deu aquela de frames. Autorizada, ah! What the... <risos> o que foi isso, velho? O bicho refletiu. Eu tomei um atropelo, velho. Que porra de atropelo foi esse que eu tomei, mano? Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Caraca, velho do céu, mano. Eu dei a caçada pra eu poder chegar no meio da galera e já chegar batendo, mas... Foi o tempo certinho do cara fazer o pull. Ou eu tô trollando suficientemente. Aí ah, eu acho que eu trollei, velho. Eu acho que eu... Já morri duas vezes, duas mortes, porque eu morri, guys. Oh, não. Tô voltando, Tem que voltar, cara, porque aqui é pertinho de andar tem que dar o, o release... I heard that. Ó, oh, não vou bater, não. Agora eu vou. Posso dar uma caçada aqui? Nossa, que pack gostoso, mano. O que ele tá falando? 4.100%. Ah, eu... Peguei agro O cara pegou agro Ah, o tanque falou que não deu pra pegar o agro É isso É isso Guarda aqui, eu acho que tem que guardar o burst. Preciso de um algo. Aí tem essa parada aqui. Oh, mentira, hein? Que mentira, hein? Ah, o do chão me pegou. Ah, que mentira, mano. Ai, fodeu. Vamos fazer isso aqui, ó. Hihi, <risos> caralho. Na real, é bem easy, mano. Eu que trolei ali, eu não vi o do chão. Ai, cara do céu. Olha o dano que a gente toma, eu não vou, nossa, eu não vou mais não, senão eu vou morrer. Eu não vou mais não, velho. Aí boa. Agora é hora de arregaçar. Dale! Nice! Cara. Caraca, eu trolei muito! <risos> Ai, vem montaria! Podia ver! Nice, guys! Good run. Monte! Ó, oh, dropou aqui a ferramenta incendiária, irmão. Dropou um 35 de ânimo. uma pedra-chave mais dois. É O cara perguntando se precisa daquelas. Nível 275 é uma arma, velho Nossa, que louco, velho É um maçarico Eu uso isso, uma mão, um machado Eu uso, cara Eu uso Agilidade, vigor, seus ataques, corpo a corpo Tem chance de incendiar seu inimigo com fogo da fusão causando... Nossa que eu vou equipar, velho Tô com esse machado horrível aqui 252, aí eu vou ter duas armas 27 alguma coisa Nossa, cara, que sorte Mano. Valeu, Rotário. Obrigado por ter me chamado. Mano, muito obrigado por me chamar. Trolei algumas vezes. Deixa eu adicionar aqui. Aceitei. Cara, dropei arma, velho. Imagina o dano que a gente não vai dar nas paradas agora. Você tá louco. Você tá louco. Duas armas, dois, sete, alguma coisa. Ficou Dali. Let's go, boys. Mano. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Ó, eu tô... Em minha defesa, eu tô um pouquinho destreinado, tá? Pra fazer mítica Porque desde que eu voltei a gravar, aí já vai fazer... Acho que já faz um mês que eu voltei a gravar o, o. voltamos voltando pro canal aqui, eu não fiz nenhuma, nenhuma pedra-chave. Desde então, porque ia mudar a expansão e eu não fiz, né? Aí, mas aí o Rotaro me chamou e eu... Não sou de recusar, não, velho. Vamos lá fazer essa mais seisinha gostosinha. E dropou uma arminha, velho, pra gente começar bem. Chero Lens, que delícia. É isso, rapaziada. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Tamo junto, um beijo e até o próximo, tá? E lembrando que esses vídeos estão programados, eu tô viajando na confraternização da empresa. E assim que eu voltar, eu já vou gravar pra vocês conteúdo da nova expansão. Provavelmente upando esse personagem aqui. Ou o Hug, tá? Mas eu acho que vai ser esse aqui. Vamos ver se vai ter muita fila quando lançar a expansão, tá bom? Forte abraço, tamo junto, valeu, é nóis, tamo junto, valeu, heróis. É e tamo junto, valeu, heróis. É e é nóis, tamo junto. E zas, zas,